Olá, bem-vindo ao valor Invest Channel, seu canal de educação financeira. O nosso vídeo vai tratar da invasão da Rússia à Ucrânia, as repercussões no mercado financeiro e nós também vamos dar nossa opinião. O canal valor Invest vai emitir a sua opinião sobre esse assunto. Logo mais após a vinheta. Bem, voltando ao vídeo, como sabemos, a Rússia invadiu a Ucrânia, o mercado respondeu logo, no dia 24 de fevereiro, o rublo, que é a moeda russa, despencou, a cotação foi para 0,011 dólares, no caso, o rublo estava tá valendo 0,011 dólares, a cotação despencou do rublo. Ela já não, o rublo já vem no processo de desvalorização e agora ficou mais, des, mais desvalorizado ainda depois dessa invasão. Agora subiu mais um pouco. de 26 de fevereiro chegou a 0,012 a cotação, mas mesmo assim é uma cotação ainda baixa em relação ao dólar. O ETF é, é, é, é, R -U S e replica o índice. Essare MSI Rússia ETF. Estão falando merda sem legenda? Chegou a 25 dólares. No dia 18 ele estava valendo 37 dólares e centavos. E chegou é, no dia 25 de fevereiro valendo 25 dólares. Foi uma queda de 12,82. Perdão. Ai é... que é... Da zero pra ele Foi uma queda de 33,90% quem, é, quem investe através da Avenue Ou Passifoli Ou outra corretora Que investe no exterior Através dos Estados Unidos Pode investir na Rússia Através desse ETF aqui Eu vou gravar um vídeo à parte Falando sobre esse ETF As empresas que estão nesse ETF os setores, tudo acerca desse ETF. Eu vou gravar um vídeo à parte falando de como investir na Rússia. Porque é complicado, só tem duas formas. Ou você abre uma conta na Rússia, numa corretora e investe nas empresas diretamente, ou você investe através dos Estados Unidos, abrindo uma conta na EVEN ou na Passifolio ou outra corretora, para investir nesse índice. Eu não gosto muito de investir em ETF, mas é, eu não vejo uma outra alternativa neste caso. Não tem como investir diretamente nas empresas russas, a não ser viajando para Moscou. O mercado Ibovespa também respondeu negativamente. No dia 24 de fevereiro, a bolsa despencou. Tanto quem investe no ETF quanto quem investe no no IBOV, no ETF IBOV, ou nas ações brasileiras, viu que a bolsa despencou e pôde a aportar mais. Quem pratica o valor investing foi uma oportunidade né, esse, essa queda. É verdade. O rublo registrou queda, nós já vimos isso, mas houve também intervenção do Banco Central da Rússia, a bolsa de Moscou teve uma queda de 33% durante a madrugada e atingiu o menor nível de sua história. O Ocidente responde, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia anunciam sanções contra Putin. Medidas congelam bens do presidente russo, Vladimir Putin e seus... eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Você já viu algum rio que parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! O chanceler é Sergei Lavrov. Que demais! Ai, que delícia! Lavrov. os países envolvidos a União Europeia anunciou sanções contra bancos empresas estatais, setores de energia e transportes da Rússia e na minha opinião isso não vai adiantar nada eu pedi a sua opinião não o senhor não pediu mas eu pedi a sua opinião 2014 durante o governo de Barack Obama a Rússia invadiu a Crimeia e anexou e os países do Ocidente, da Europa Ocidental, os Estados Unidos, fizeram sanções e não deu em nada. É verdade. Até porque existe uma dependência econômica dos países do, da União Europeia. Existe uma dependência econômica. Eles importam muitos produtos da Rússia. Inclusive o gás natural que eles utilizam para o aquecimento... Inclusive, venha fornecido pela Rússia, então é muito complicado você mexer com um país desse que, em que você tem uma dependência econômica de um produto muito importante é, que você utiliza. Inclusive, tem gasodutos que levam o gás natural da Rússia até a Europa. Se o Vladimir Putin fechar o, o gasoduto, os alemães, o, a Europa vai morrer de frio, então é complicado. Então, eu listei aqui, o pessoal da equipe, aliás, do Valor Invest Channel, ele, eles listaram os motivos das sanções não darem certo. O primeiro deles é que o maior exportador mundial de energia é a Rússia. A maior reserva de gás do planeta é na Rússia. A sétima maior reserva de petróleo é na Rússia. O maior fornecedor de gás para a Europa é a Rússia. A posição estratégica da Rússia, ela consegue abastecer tanto a Europa quanto a Ásia. Então, existe uma dependência econômica muito forte de energia por parte da Rússia. É verdade. Outros materiais também outros produtos, mas mas a energia, o gás natural é, é muito complicado. Então essas sanções vão ficar só de dar boca pra fora. Vão fazer costinha na Rússia. Já avisei que vai dar merda isso. Então em 2014 isso não deu certo. E nem agora vai dar. O que a Ucrânia precisaria não seria sanções, precisaria sim de um auxílio militar. Isso que ela precisaria nesse momento. Mas o Ocidente não se envolveu, mas no caso mais a União Europeia por causa dessa questão aqui é a questão é uma questão é, econômica eles não se envolveram mas a União Europeia para os Estados Unidos não faz diferença porque ele importa é muito pouco da, da União da da Rússia muito pouco agora eu queria fazer uma observação do nosso governo do, do Trump ah, não houve guerra e a Rússia não, não invadiu o, o, a Ucrânia. A Rússia só invadiu no governo de Barack Obama e no governo do Biden. Eu acredito que é porque tanto o, o, o Putin quanto o Xi Jinping, eles sentem o cheiro do medo. Eles sentem o cheiro da fraqueza. E tanto que o navio de guerra é, dos Estados Unidos ele cruzou o estreito de Taiwan. O Destroyers, o USS Ralph Johnson, ele já atravessou o estreito de Taiwan. Ou seja, já está havendo uma preocupação da China tomar coragem e invadir e tomar Taiwan. Até porque tem uma empresa estratégica, a TSMC. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a TSMC. É uma empresa mundial produtora de chips. É, e de microprocessadores então é a maior importadora de chips do planeta e essa empresa não está na China então a China está de olho e se a China tomar coragem ela vai invadir, vai tomar e se os Estados Unidos não fizer nada é, vai acontecer como aconteceu com a a Ucrânia em que particularmente é, eu acho que pode vir a acontecer não tenho certeza né tudo pode nós não sabemos o futuro mas o que tudo indica é que existe uma fraqueza do governo Biden nessa situação eu não estou defendendo político nenhum eu só estou falando como um observador que eu estou vendo os fatos que estão me dizendo isso a não ser que aconteça um outro fato que mude essa, essa perspectiva mas, no momento, a situação é essa. Uh -huh. Sim. É um governo que está sendo muito fraco. Os Estados Unidos estão tá perdendo a, a hegemonia nesse sentido, da é. ordem. As nações estão começando a perder o medo dos Estados Unidos. Mais a Rússia e a China. Então... É... Eles vão invadir e tomar mesmo. Destruir, é isso mesmo. O que vai acontecer? Acho que não vai mudar nada naquela região. Eu é. pedi a sua opinião. Não, o senhor não pediu. Eu estou pedi, pedi, a sua opinião. Mas o... E eu também vou fazer um vídeo específico Para explicar essa questão da Rússia. É, sobre uma nova perspectiva também, sobre a perspectiva russa. Como os russos veem isso? Veem essa questão. Como os russos veem essa questão da. Da, da OTAN, essa questão da do território Eu vou fazer um vídeo também explicando isso né, para que pra todos possamos ter uma visão geral, porque afinal, geopolítica tem tudo a ver com a economia nós pensamos que não, mas tem tudo a ver você vê, só nesse vídeo a nossa pesquisa já indicou esses dados aqui, o maior exportador de energia, mundial de energia, maior reserva de gás do planeta, o sétimo maior o sétimo maior reserva do petróleo e o maior fornecedor de gás da Europa. E uma posição estratégica. Ou seja, a Rússia, economicamente, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Inclusive, nós vimos nesse vídeo, para concluir, que existe um ETF que você pode investir na Rússia. então se você não pode investir diretamente você pode investir através do ETF então a briga geopolítica na verdade aí ela é muito mais profunda e muito mais econômica tem um teor econômico envolvido questão de poder econômico a Rússia se impondo como potência na região então, é isso que eu queria falar para vocês. Desde já agradeço a audiência. Né? Desejo a todos um grande abraço. Força para o povo ucraniano. E bons investimentos a todos.